Mara Dalila, marcou mais de duas décadas com sua presença e seus lindos louvores. A vida do povo de Deus, foram dezenas de discos e centenas de lindas canções. Sua voz meiga e terna nos levava às régias mansões celestiais. Quem nos dera se um dia ela pudesse nos trazer um novo trabalho? Mara Dalila, fez parte de cast de cantores seletivos das maiores e melhores gravadoras da época de seu ministério atuante, tais como Bandeira Branca, Doce Harmonia, Califórnia, Louvores do Coração, Bom Pastor, Rede, e muitas outras. Dona de uma das mais belas vozes da música evangélica em seu tempo, de estilo simples e jeito gracioso, já cantou para multidões de adoradores no Brasil inteiro. Sucesso da música cristã nas décadas de 70 e 80, Mara Dalila começou sua carreira na música bem jovem, e também precocemente deixou de gravar. Nos últimos dias, a gaúcha Mara, hoje residente na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, recebeu o gerente da gravadora Patmos Music, o selo fonográfico da editora CPAD, Gesiel Damasceno, e a equipe de jornalismo da CPAD, para uma entrevista exclusiva à edição especial da revista Patmos Music, contando detalhes sobre sua infância, a chamada para música, e o porquê de ter deixado de gravar tão precocemente. Revista Patmos Music, como foi sua infância? Mara Dalila, nasci em 14 de fevereiro de 62, no mar cristão na cidade de Porto Alegre, RS, meus pais os assembleianos José Bernardes, de saudosa memória, e minha mãe Lourdes Bernardes, que hoje mora comigo em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eles sempre procuraram ensinar a mim e a meu irmão as sagradas escrituras e as bênçãos do Senhor, nela contida. Mara Dalila é seu nome ou pseudônimo? Mara Dalila, meu nome é Mara Dalila Bernardes Brizola. A princípio o nome Mara já estava definido Porém o segundo nome seria Rúbia, só que o nome de minha avó paterna chamava-se Dalila, e meus pais resolveram homenageá-la, daí ficou Mara Dalila. Como foi que aconteceu sua chamada para cantar? Mara Dalila, quando eu tinha uns três anos e meio, estávamos orando em família, tivemos uma profecia onde se dizia que uma pessoa de nosso meio iria exercer o um ministério para louvar ao Senhor, e isso a levaria pelo Brasil e pelo mundo, a partir daí, minha mãe e minha tia também cantora Sara Araújo, começaram a me ensinar. Elas ensaiavam comigo e percebiam ao longo dos ensaios que eu absorvia tudo muito rapidamente. Quando completei quatro anos, participei de um festival da cidade e ganhei, até hoje tenho a fita cassete, minha primeira gravação, que ao contrário que as pessoas pensam não foi com sete anos, e sim com quatro anos e meio, embora tenha demorado bastante para sair o disco por causa da burocracia da época. Estudei até a sexta série do Hoje Ensino Fundamental, pelo fato de que os convites eram muitos, para cantar ao Senhor por todo o Brasil, levando em consideração de que tudo isso era feito de ônibus, abri mão de continuar a estudar. Hoje, Brinco com alguns cantores evangélicos de que fui uma das pessoas que abriu caminho para a música cristã com muita dificuldade, abri com o um facão mesmo. Como foi o início de sua trajetória? Mara Dalila. Quando comecei a cantar eu formava dupla com meu irmão José Carlos. Quando eu tinha uns 11 anos, meu irmão decidiu que não iria mais cantar. Tive que seguir nessa caminhada, sempre na companhia de minha querida mãe. Anos mais tarde meu irmão voltou a gravar. A maioria de nossas músicas eram composições de minha mãe e de minha tia Sara Araújo, muitas vezes, nós viajávamos juntos todos os quatro para cantar. Meus maiores incentivadores foram meus pais, verdadeiros obreiros do Senhor, me orgulhava ao vê-los no serviço cristão. A sensação que tinha era de que aquilo era realmente obra de Deus, então para mim as coisas também ficavam muito claras. Minha vontade também era de servir a Deus, não havia nenhum tipo de remuneração, tudo aquilo era pelo amor. Diferente de hoje, como você se tornou tão conhecida morando fora desse eixo da música, Rio, São Paulo? Mara Dalila, quando participei do programa Peça Seu Hino, do Josias Menezes, na rádio Copacabana, tinha sete anos, nessa época, ainda morava em Porto Alegre, e vim até o Rio de Janeiro para gravar o programa, líder audiência depois, muitas pessoas ligavam fazendo convites para cantarmos em suas igrejas ou em seus congressos. E as caravanas? Mara Dalila, a mais famosa na época era sem dúvida a caravana de Josias Menezes, participei também de algumas com os pastores e caso Takayama, Oriel de Jesus, e tantos outros. As caravanas também conhecidas como campanhas tinham uma conotação evangelística. E quanto a sua família e os lugares onde morou? Mara Dalila. Nasci em Porto Alegre, R.S., quando já era adolescente moramos por uns três anos em Joinville, S.C., depois minha família mudou-se para Curitiba. P.R. congregávamos na igreja do pastor José Pimentel de Carvalho, quando conheci meu futuro esposo, Eliseu Brizola, me casei aos 21 anos, e meus pais voltaram para Joinville, S.C. De meu casamento veio a Piera Pamela, hoje com 23 anos. Quando minha filha tinha sete meses, fomos morar no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Já faz 15 anos que moramos em Volta Redondas, Rio de Janeiro, e estamos muito alegres com esta cidade pela tranquilidade e a paz do local, risos. E quanto aos boatos de que na época você havia deixado de cantar porque seu esposo tinha proibido? Mara Dalila, isso nunca aconteceu. O que houve é que na época eu gravava um disco por ano, já gravei por várias gravadoras, Bom Pastor, Bandeira Branca, Louvores do Coração, entre outras. Como eu parei de gravar as pessoas diziam que meu esposo havia me proibido de gravar, mas o fato é que nessa época nenhuma gravadora havia me chamado para gravar. Não havia proposta, então é muito mais fácil você disseminar uma mentira dessas. Por que você deixou então de cantar precocemente? Mara Dalila Quando cheguei ao Rio de Janeiro, na década de 80, comecei a dedicar mais tempo à minha família, principalmente à minha filha que precisava de meus cuidados. Abdiquei de cantar pois o trabalho da música ao mesmo tempo em que era prazeroso era também bastante cansativo. Passei então a frequentar a Ade em São Cristóvão, liderada pelo pastor Túlio Barros. Atualmente, como você exercita seu dom? Mara Dalila. Hoje sigo cantando na igreja da qual faço parte, AD em Vila Mori, Volta Redonda, Rio de Janeiro, da qual meu esposo é pastor. Mara Dalila é uma cantora evangélica de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nascida em 14 de fevereiro de 1962, seu nome de registro é Mara Dalila Bernardes Brizola. Personagem importante do cenário evangélico além de uma voz espetacular, Mara Dalila tem hinos que são considerados hipersagrados. Sua história é mais que um, dom divino, pois parece já ter nascido para cantar. Fica difícil definir qual é o melhor hino da cantora, pois são muitos aos quais se podem dizer. Com efeito, pode-se afirmar que todos são mais que uma maravilha. Uma das maiores curiosidades em relação a Mara Dalila é que o público seguidor da cantora possui idade bem variada. É colecionador de uma paixão profunda, fazendo a cantora se eternizar no universo musical, tornando assim Mara Dalila uma das estrelas evangélicas mais procuradas, mesmo fora da mídia. Mara é muito mais que um sucesso. Começou sua carreira na musical ainda criança, e também deixou o meio artístico muito cedo, ficando assim um rastro que nunca mais será apagado. Segundo Mara, foi revelada para sua família uma profecia onde se dizia que uma pessoa daquele meio iria exercer o um ministério para louvar a Deus e que isso levaria a palavra sagrada da Bíblia pelo Brasil e pelo mundo. Aos quatro anos de idade participou de um festival da cidade e venceu. Esse evento confirma que a sua primeira gravação foi aos quatro anos. Abandonou os estudos ainda criança para se dedicar aos cantos sagrados evangélicos, pois viajava pelo Brasil, fazendo suas apresentações. Nos primeiros anos da vida artística, Mara Dalila se apresentava juntamente com seu irmão de 11 anos, José Carlos. Ele abandonaria a carreira voltando a cantar mais tarde. Mara, por incentivo de seus pais, continuou na estrada, mesmo sem ter cachê como nos dias de hoje, pois para ela, o importante era louvar, levando a palavra divina através de seus hinos. Aos sete anos, participou do programa Peça Seu Hino, do Josias Menezes, na rádio Copacabana. Mara Dalila é um ícone da lista dos Cânticos Sagrados. Mesmo depois de ter se afastado do cenário musical, ela continuou sendo convidada para os eventos até os dias de hoje e se acumula uma legião de fãs das mais variadas idades. Os discos gravados são vários. As composições eram a maioria de sua mãe e sua tia, Sara Araújo. Esta também fez sucesso como cantora no começo da carreira, chegando a gravar alguns em parceria com seu irmão, José Carlos. Alguns sucesso de Mara Dalila são Sigo Cantando se a cruz falasse, gotas de sangue, um povo santo, Deus cuidará de ti. Sigo cantando. Em toda a sua carreira gravou 45 discos incluindo compactos e LPS e todos foram sucesso. Alguns discos de Mara Dalila, Rosa da Manhã, 1970. Obrigado mamãe, 1971 participação. Cidade de Ouro, 1972. Olha para Cima, 1973. Mara Dalila e José Carlos. Ontem e hoje, 1974. É só confiar, 1974. Sigo cantando, 1975. Noiva de Jesus, 1976. Mara Dalila e José Carlos. Amor Verdadeiro, 1976. Participação. A Verdade é Jesus, 1977. Oração infantil, 1977 Participação Só Cristo salva, 1977 Rosa da manhã, 1977 Participação Alguém te ama, 1978 Amor, 1978 Vinde a mim os pequeninos, 1978 Participação Avivamento, 1978 Participação minha súplica, 1978. Um jovem feliz, 1978. Participação. Um povo santo, 1978. O verdadeiro amigo, 1979. Envia-me, Senhor, 1979. Orai por mim, 1979. Meu refúgio, 1980. Dai glória a Deus, 1980. Salmo 40, 1980. Amarguras, 1980. Maravilhosa Esperança, 1981. Sonata, 1981. Esperança, 1981. Acalanto, 1981. Dias Melhores Virão 1982 Participação. A Presença de Deus, 1982. Grada em todo o Brasil.